Olá, boa tarde minha gente, bom dia ou boa noite, se é que você vai nos ver aí no, no YouTube, né? Pode assistir de noite, toda tranquilidade e com melhor qualidade, basta que se inscreva, né? Nós temos um canal no YouTube, também nós temos um canal no Twitter, no WhatsApp, claro, você nos acompanha no Facebook e curtir a nossa página. E tem também que contribuir com a gente, nós estamos fazendo uma campanha... Através do nós né? precisamos aí da sua colaboração para continuar fazendo esse jornalismo diferenciado. Hoje nós vamos falar de guerra. Espera um pouquinho que o assunto é sério. Guerra. Cá estou de novo. Eu disse que o tema é guerra. Pois é, nós estamos em guerra, são novos paradigmas em um novo cenário que exige repensar as estratégias políticas. A não percepção dessa realidade de que estamos em guerra tem levado os políticos a cometerem erros absurdos, né? que só favorecem a continuidade do governo de ocupação que está a liquidar com a soberania do país. A guerra, definida como a extensão da política por outros meios, né, tornou-se a razão de ser da própria política. Guerra em todos os aspectos. Guerra militar, uma operação de inteligência preparada com muita antecedência, levou os militares de volta ao poder. Porém, com maior presença do que em todas as outras vezes. E eles deram um golpe né, para assumir o poder. Agregue-se né, a transformação, né, a formação de milícias armadas como sustentação paralela a, ao governo de Oku. As forças armadas atuando como uma tropa pretoriana do império estadunidense e pactuando com a ocupação territorial por estrangeiros né, com base de Alcântara né, e as manobras aí na Amazônia, né, manobras disfarçadas de ajuda humanitária, mas que não passam né, de, de ensaios de ocupação territorial. Guerra econômica, operação de desestabilização da economia, com a atuação né, de conhecidos assassinos econômicos, ampliaram a ditadura do capital financeiro, aprofundaram a ocupação dos centros de decisão econômica e promoveram a desestabilização estatização e a desnacionalização do parque industrial e o saqueio das riquezas naturais. A caminho do caos promovem a desmontagem do Estado com alienação das nossas estatais de produção e das riquezas naturais, paralelamente à livre entrada das grandes corporações transnacionais, comprando ou fusionando empresas, como na casa de Mãe ano Cabe considerar nesse aspecto né? a entrega da Amazônia ao latifúndio Predador e ao abandono do conceito de soberania nacional. Guerra psicossocial. Transformaram os meios de comunicação de massa em verdadeiros porta-vozes do pensamento único neoliberal. Infiltraram universidades e fizeram campanhas de aterrorização da opinião pública, agitando as falsas bandeiras do perigo comunista, um perigo que nunca existiu. A dominação pelo medo, a mídia pactuando com a ocupação e a entrega da soberania. Guerra cultural. Nesse aspecto, além das campanhas de descrédito né, dos intelectuais, e desvalorização dos artistas e produtores de arte introduzem o componente religioso um verdadeiros exércitos de seguidores de uma teologia da prosperidade que tem como Deus o Deus-dinheiro. Ciberguerra ensaiaram nas redes sociais para manipular as consciências lá nas favelas do Rio de Janeiro, logo com a participação de grandes empresas e de associações Patronais, manipularam as eleições de 2018 e continuam utilizando né, as cibermilícias né, para fazer a sua cabeça, a nossa cabeça. Guerra de libertação. Olha, contra todas essas guerras, a guerra de libertação é a única guerra legítima. Para tornar possível... E vitoriosa essa guerra, nós temos que fazer uma revolução cultural que liberte a sociedade da servidão intelectual uma revolução cultural que coloque todas as crianças em escola de tempo integral, escolas de qualidade, com visão crítica e criativa da realidade recuperar os velhos ensinamentos do mestre Paulo Freire, do mestre Darcy Ribeiro. Veja que esse cenário de guerra, nos leva, tem levado à apologia da violência. A violência, seja verbal, armada, transformada em política de Estado. Essa é a realidade. Não basta armar os latifundiários, Preciso estimulá-los a matar. Gosto de ver o inimigo morto. Né? Inimigo de quem? Essa apologia da violência chega às escolas de primeiro e segundo grau, entregues a quem? Aos comandos de polícias militares estaduais ou aos ao oficiais do exército. De policiais com licença para matar, né? ensinando a garotada, os seus filhos e netos nas escolas a serem violentos, a escola formando uma nova geração sem respeito à vida. Segundo o mapa da violência, produzido pelo IPEA, que é um órgão de assessoramento da presidência, entre 1996 e 2019, 1 milhão e 900 mil mortes violentas ocorreram no país, São dados oficiais. Em 17, 2017, foram 64 mil mortos por violência. Poucos países em guerra têm tantos mortos, assim, num período, num ano. Isso não é guerra? A partir de 2018, diminuiu um pouco, né? 57 mil mortos né, em 2018, como se fosse menos. Quantos serão? Os mortos assassinados em 2019, em sete meses, foram 24.400. Realmente uma queda substancial, mas é de toda maneira inaceitável, concorda? A maioria dos mortos são jovens e negros. As vítimas dessa guerra, o André Barrocal, o cara que escreve na Carta Capital, ao lado do Minucarta, reconhece que estamos vítimas de uma guerra. Eu digo, poxa, até que enfim, alguém <risos> reconhece que estamos em guerra. Desde que lançamos o Diálogo do Sul, vimos advertindo isso, que não se trata de um jogo político. Estamos em uma outra etapa né, da política, outros meios, isto é, guerra. Diante disso, as forças democráticas, e principalmente a esquerda, têm que repensar suas estratégias, não se trata de uma disputa eleitoral, nós temos uma operação de inteligência das forças armadas para a captura do poder e não é pensando em condições, em eleições que vamos derrubar este governo de ocupação, eles têm as armas e têm as forças repressivas. E tem também as milícias armadas, que fanaticamente apoiam o governo de ocupação. Eles têm principalmente legiões de alienados com a cabeça feita para ver o outro como inimigo. a todos que pensam diferente como inimigo. E nós, os democratas, o que é que temos? Ainda temos um resquício de democracia que... Que, né, que não deve ser, que deve ser aproveitado, pode ser desprezado, né? E caramba, nós temos o povo, temos a Constituição e as leis, e temos a opinião pública mundial contra a barbárie que se está espalhando pelo mundo, né? e nós temos o PT, Goste ou não do, do partido e de seus líderes, é o único e maior partido organizado na nossa América com um milhão e 600 mil militantes. Agora parece que me disseram que já chegou nos 2 milhões de militantes. O, o, eu estou falando dados de, da eleição de 18. Né? O, o MDB, com 2 milhões e 500 mil militantes, é de longe o maior partido. Mas está longe de ser aquela frente democrática que enfrentou a ditadura nos anos 70, 80. Hoje é um saco de gato. De que ninguém se entende lá dentro, tem de tudo. O PSDB, né, terceiro maior partido, número de filiados, perdeu na última década completamente suas características e, e como se diz, o proselitismo de seus fundadores totalmente desacreditado É outro saco de gato hoje, que tem desde apoiadores... Né, do governo de ocupação, assim, como Dória ou Serra, né? Fernando Henrique, que vendeu o país, o Aécio Neves, que, que metido com o narcotráfico. É, é, é um partidinho bem confuso, esse. Né? Apenas seis partidos ultrapassam pouco o milhão de filhados. PMDB, PT, PSDB, PP, PDT e o DEM. Mais de 20 partidos não alcançam 100 mil filiados. O PDT foi criado para, ser, para executar um projeto de libertação nacional. Por isso mesmo, Brizola é o mais demonizado dos líderes políticos. Estados Unidos tinha Brizola como o pior inimigo e colocou a organização Globo para destruir. Pouca gente entendeu a mensagem e se manteve inerte ante a escalada do imperialismo. Preferiram a conquista do governo a formar uma frente né, que recolhesse né, os ideais libertários de nosso povo e com ele exercesse o poder para derrotar o Império. O PDT de hoje tem nada a ver com aquele PDT do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Neiva Moreira, não né? tem nada a ver, não. A polarização com o PT, a vida na, na eleição de 18, foi com o PSL, um partido minúsculo, sem expressão alguma, sem, uma, sem linha programática e com pouco mais de 20 mil filiados totalmente destituído de lógica matemática, ganhar a eleição do maior partido que via de quatro vitórias eleitorais consecutivas. Né? Assim que, pela lógica, não tem como evitar que o PT seja a principal força de oposição a disputar as próximas eleições. Inclusive as eleições municipais do ano que vem. né? 2020 é o ano que vem. Tem eleição municipal em todo o país. Nenhum outro partido se constituiu como tal em âmbito nacional. E tem as forças coadjuvantes, como o PT tem, que é a CUT, Central Única dos Trabalhadores, ou o MST, né? o Movimento dos dos trabalhadores sem terra, além de outras organizações aí da sociedade civil, assim que com Lula preso ou com Lula livre, a polarização político-eleitoral é e será o PT. E é bom que se entenda isso né? e se faça respeitar a Constituição sem casuísmos ou tretas judiciais para fraudar a eleição. Não será o minúsculo e dividido PSL que fará sombra ao PT. Nem a aliança de centro sonhada pelo PSDB, o DEM e as diversas denominações do liberalismo. O centro tem que se redefinir. Né? Ou melhor, se definir, porque não tinha nem definição. E como não pode pactuar... O centro não pode pactuar com a violência institucional e menos ainda ser caudatário de golpes de Estado. Pelo amor de Deus. Assim também, a esquerda não pode ser sectária. Eu diria nunca foi sectária, né, como esquerda institucional. Radical, sim. Em momentos em que o centro e a direita não lhe deixou outra alternativa que a da né, contestação radical. A batalha eleitoral, transcorrerá no campo psicossocial. A direita, né, aliada aos fascistas, estão em vantagem nesse requisito. Também atuam como partidos políticos as igrejas neopentecostais, com suas legiões de crentes. Fanatizados durante anos de verdadeira lavagem cerebral que transformou os políticos em demônios que precisam ser exorcizados. Assisti um vídeo, né, esses dias, desses que circulam aí pelas redes, com gente do povo, né, da periferia de uma cidade do Rio de Janeiro, hostilizando Lula. Ódio no olhar e nos gritos. Né, ladrão, volte para cadeia. Veja né, até onde foi né, a manipulação das consciências. Os militares que prepararam por pelo menos uma década para recapturar o poder. E o fizeram não com um golpe armado, mas com uma operação de guerra. Ou seja, uma guerra psicossocial com tecnologia de quinta geração, né? os famosos algoritmos, né? ou seja... O uso de inteligência artificial. Acham que eles estão dispostos a entregar o poder assim tão fácil. E cada oficial das Forças Armadas que está no poder e né, está recebendo como se Nativa tivesse uma patente acima de quando saiu. Se ele, se ele saiu como capitão, né, ele se, se, se, se retira né, como major com o soldo de major. E agora ele está no poder como coronel, né, recebendo como major ou coronel ou general, e ainda recebe o salário né, daquele, daquela função que ele está exercendo no, no, no palácio ou no ministério. Né, e ainda todas as mordomias. Quem é que vai querer largar a boca dessa? Você largaria? Em resumo, o resumo dessa guerra, destruíram a nossa própria história e está difícil recuperar. Vejamos o cenário eleitoral. Segundo o TSE, são 16 milhões de brasileiros inscritos em partidos para o número de 144 milhões de eleitores registrados na eleição de 2018. Esses 16 milhões de eleitores estão espalhados em 35 agrupamentos políticos, a maioria dos quais sequer devem ser considerados como partidos políticos. São meros instrumentos de manipulação político-eleitoral em função de interesses privados ou corporativos, sem ideologia e sem programa. Na prática, o que... Esses partidos têm em comum é que são todos partidos ônibus, nas quais as pessoas se filiam para alcançar objetivos pessoais. O, o país só terá governabilidade quando houver partidos estritos seus identificáveis por sua ideologia, proposta de projeto de nação, programa de governo e líderes que encarnem essas ideias. O candidato Jair Bolsonaro, antes de se filiar ao PSL, com o qual disputou a eleição de 2018, ele já tinha passado por sete partidos, PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC. Com o PSL, foi o oitavo. E agora está anunciando que quer fazer o seu nono partido. Ele está fundando o partido Aliança pelo Brasil, com o qual pretende disputar sua reeleição em 2022. É mais que sintomático né, o seu oportunismo nessa história de partidos políticos. Seguramente esse partido será uma re... reinvenção burra, né? Que a história se repete sempre como farsa. Né? É uma repetição burra daquilo que foi o PRP, o Partido de Representação Popular, Partido dos Fascistas Brasileiros, liderado por Plínio Salgado. Esse chegou a ter, a formar, um um grande contingente de militantes, mas tinha uma grande diferença, que esses fascistas caboclos né, eram nacionalistas e antiimperialistas. E tinha uma massa de seguidores que eram nacionalistas e antiimperialistas. Diferente do passado, os fascistas de hoje são todos entreguistas, perdendo totalmente o sentido de soberania nacional. Mas, gente, não, não desanimem. Né? Com a força da juventude, nós venceremos. Enquanto o número de jovens diminui nos demais partidos, no PT, PCdoB, no PSOL, os jovens são a cada dia em maior número. Esse é um dado muito importante. Porque, ao lado e fora desses partidos, muitos jovens estão se organizando para militar por causas sociais, ansiosos por participar do processo político, assumir um rol protagônico em suas vidas. Então, nós temos a força de partidos programáticos e com militantes, como o PT, PCdoB, né, PSOL e outras agramações ideológicas menores, mas que juntas somam um contingente de pelo menos 3 milhões de militantes, a maioria jovens, que querem ter um papel. Protagônico na construção do país. Nós somos a força dessa oposição. Nós temos a força do MST, com 25 anos de experiência acumulada na organização dos camponeses sem terra, que hoje garantem alimento saudável para a população de todo o país. São 400 mil famílias organizadas em 24 estados por toda a região do país. Outras 120 mil famílias estão acampadas esperando né, assentamento para poder produzir. São mais de 6 milhões de pessoas organizadas e produzindo de forma cooperativa diante das ameaças do governo de ocupação que criminalizou o movimento João Pedro Stead, ele coordenador do MST, declarou que a organização está em em, em resistência ativa certamente um recu-tático para não expor essas famílias a sede de sangue dos latifundiários predadores agora protegidos pelo governo e armados com autorização de matar. Vale lembrar né, que o general Augusto Heleno, né, o chefe do Gabinete da Segurança Institucional, responsável pelos órgãos de inteligência, admitiu que a ABIN está monitorando os movimentos sociais. Então, é, realmente, nós temos que ter cuidado tá, que essa gente é, não respeita a, a vida dos semelhantes. Não, não é dos semelhantes, dos outros, porque não nós não somos semelhantes a eles. Nós não temos índole assassina você tem índole assassina você não é igual a eles. Somos muitos milhões e possuímos a mais poderosa das armas de combate para derrotar a ditadura. A arma política da greve. Não há exército que possam vencer uma multidão nas ruas, ou que faça as coisas funcionarem se os trabalhadores pararem. Não precisa se expor à repressão, não, é só ficar em casa e esperar o governo cair. Voltando a, ao cenário eleitoral, né? Lula, presidente Lula, saiu da cadeia um outro Lula. A cada discurso, a cada entrevista tem mostrado que amadureceu e acordou para as questões estratégicas e urgentes para a nação brasileira. Está em boa forma física e psíquica. Aos 75, ele mesmo admitiu que está com tesão de 50. Boas leituras parece que também lhe fizeram bem. Foi ele que disse isso. Também parece que está esbanjando generosidade. Anunciou que livre ou solto vai trabalhar para o fortalecimento do PT viajando por todo o país. Nada contra. Concordo com ele que o PT é o maior partido em número de militantes em nossa América. Lula é, talvez, o único líder na atualidade brasileira com possibilidade de unir a nação. Né? Numa grande frente, política de salvação nacional. Tem que ser generoso com as demais forças que devem compor essa frente. Unir não é o mesmo que hegemonizar. Unir é conciliar, harmonizar, é buscar consenso. Consenso, consenso é acordo em que não se abdica das diferenças e se une em torno de uma causa ou objetivo comum. O consenso se consegue em torno de coisas simples, como soberania, libertação nacional, governo inclusivo e participativo. O papel do líder né, é explicar e fazer com que esses conceitos ultrapassem a pele e entrem no DNA da população. Não é hora de propor saídas que não sejam através do capitalismo. Por quê? Ora, por. Quem pariu Mateus, que o embale, né? diz o, o dito popular. Porque os que propiciaram ou pactuaram com o sistema que levou a essa situação têm que assumir a responsabilidade, fazer a autocrítica e iniciar um novo ciclo de capitalismo desenvolvimentista. Soberania é mais que importante. Em todos os seus significados, porque é preciso devolver esse sentimento ao meio militar. É incrível né, que as forças que constitucionalmente devem construir e defender a soberania são as que estão entregando as riquezas e estão pactuando com a entrega de território, inclusive, para usos estrangeiros, né? aceitando subordinação ao, aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Soberania sobre as riquezas do solo e subsolo, soberania alimentar, soberania cultural e tecnológica. Só assim podemos retomar o caminho do desenvolvimento. Alguém disse que por causa da ficha limpa e Lula é inelegível porque tem a ficha suja. Só quem concorda com a farsa judicial que o levou o, o, o presidente à cadeia né, pode dizer uma bobagem como essa. É preciso deixar claro para o povo que os processos movidos contra Lula foram iniciados no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e mostrar com números, o que aconteceu com a produção e com o emprego no país a partir da Lava Jato. Só liquidando com a Lava Jato, se voltará a ter segurança jurídica no país. Pelo crime de um empresário, você não tem o direito de poner a nação inteira. Um dia, se este país for soberano, as empresas, as maiores empresas brasileiras, que competem com as empresas europeias, estadunidenses, no mundo todo, né? elas irão reclamar na justiça e vão exigir indenização. Tudo isso está no discurso de Lula, gente. Olha só. A lei do pode matar à vontade. Depois do Lula livre, agora nós temos o mate livre pode matar à vontade. Por iniciativa do governo de ocupação, policial que mata em serviço deve ser isento de pena. É o pacote anticrime que o superministro da Justiça quer que o Congresso aprove. Ao apreciar os atos do Sérgio Moro, a gente não pode perder a perspectiva de que ele chegou ao Ministério como prêmio por ter tirado do páreo eleitoral o candidato que ganharia a eleição. E nem ignorar, não se pode ignorar, né, que essa operação de inteligência né, operada pelo judiciário foi arquitetada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa é a questão. Porque quando eu falo em soberania, né, gente, é isso aí. Além disso, como... O Supremo decretou a ilegalidade da prisão em segunda instância e fez prevalecer o princípio da presunção da inocência. O governo quer agora que o Congresso faça uma emenda constitucional para poder praticar essa aberração jurídica. E todos se julgam sabedores né, do direito e das leis. No entanto... Né, Nenhuma crítica da mídia. Conrado Ubner Mendes, né? doutor em Direito e professor da Universidade de São Paulo, em nota editorial na revista Época, aponta 17 áreas em que os membros do Executivo ocorrem em crimes de responsabilidade. A primeira dessas 17 é desobediência à Constituição. Precisa mais? Com esta? para mim, já basta. Suficiente para acabar com esse governo. Em nota editorial, no Estadão, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, é um texto magistral, ele discorre sobre direito, justiça, Constituição, para concluir lembrando que, artigo 6º, Parágrafo 4 da nossa Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Percebem? Somente uma nova constituinte poderá impor o cumprimento de sentença condenatória a partir de condenação em segunda instância. Palavra de um magistrado e um professor que sabe e conhece das leis. A hora exige pacificar o país. Lula tem mostrado que tem clareza sobre isso. O trabalho duro é convencer os militares que tomaram o poder em 18, a aceitarem a necessária pacificação. Eles atuam como ressentidos, sedentos de vingança. Não se conformam por ter deixado o poder após a constituinte de 88. Não escondem isso. Fica claro quando dizem que a nação não reconhece o bem que fizeram nos 21 anos de ditadura regressiva. Querem, numa inversão total dos valores humanos, que anistia seja esquecimento das atrocidades que cometeram contra a nossa juventude e o melhor da intelectualidade brasileira. Para ele, a comissão da verdade é comissão da calúnia. Ressentidos que foram punidos no governo Lula e Dilma tratam de intimidar a opinião pública com o perigo do comunismo que nunca existiu no país. Fazer com que os jovens militares entendam o verdadeiro conceito de soberania nacional, eis aí a grande tarefa para mudar a correlação de força hoje desfavorável para as forças populares. O maior desafio, dizia o Che Guevara, é corrigir a inferioridade que significa... A falta de conhecimento, aprofundar a consciência cidadã, capacitação cultural e técnica, a defesa da pátria, tanto armada como ideológica, incremento a produção em todos os aspectos. É o caminho a seguir apontado pelo velho Tchê. Não há neover como pacificar o país sem que se realizem novas eleições. Voltar ao cenário de 17 e 18, com Lula candidato, e cuidar para que o eleitorado não seja enganado por técnicas de manipulação social, psicossocial. Não permitir a interferência de interesses externos nas eleições. Garantir fidelidade do pleito com a presença de observadores internacionais qualificados. desde que as fakes news, as manipulações nas redes, agora estão voltadas a deslegitimar o Supremo Tribunal. Não querem que os tribunais façam com que as leis sejam cumpridas. Esse tribunal já estava deslegitimado por ter pactuado com as forças militares e deixado a farsa do pleito eleitoral candidato deixado fora do pleito eleitoral o candidato preferido da população isso foi pactuado pelo tribunal os tribunais superiores jamais deveriam ter aceitado o resultado de uma eleição fraudada sob todos os pontos de vista coligação Brasil Soberano, que unia o PDT e o Avante, denunciou no tribunal a fraude eleitoral e os fatos até agora não foram sequer apreciados. Ou melhor, somente em 10 de novembro, né, o corredor do tribunal eleitoral, né, o, o Fernandes, Og ferandês, Pediu ao WhatsApp um informe sobre disparos financiados por empresas. Mas não foram só essas irregularidades. Nós denunciamos aqui, no Diálogo do Sul, todas essas irregularidades. Foram organizadas milícias cibernéticas regiamente pagas para manipular as redes, difamar o candidato e aliciar eleitores desavisados Assim, minha gente, só anulando essas eleições, as cortes superiores poderão readquirir credibilidade e devolver segurança jurídica ao país. Mas isso não vai acontecer. Então, vamos continuar lutando para que esse resquício de democracia, que ainda nos resta, aproveitar isso para organizar para fazer essa grande frente de salvação nacional né? e tirar o país do abismo e trilhar novamente os caminhos do desenvolvimento. É isso aí, minha gente. Fique conosco.